Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que é que você está assistindo a esse vídeo, mas quero agradecer primeiramente por você ter se inscrito aqui no nosso canal, ter colocado o seu e-mail para receber gratuitamente esse conteúdo que a gente preparou para você, tá bom? Bom, então vamos começar então ao nosso, a nossa aula de apresentação do curso de projetos executivos de AZ então vou falar um pouquinho agora do objetivo deste curso tá qual que é o objetivo do curso do projeto executivo é apresentar a conceituação sobre os projetos mostrando os caminhos e as formas de como você pode se tornar um profissional da arquitetura de interiores tá mais consciente e qualificado pois o mercado cheio de profissionais que a gente que procura né, por, por colegas por estagiários a gente percebe que o mercado está um pouco aí uh, com algum tipo de problema em relação à qualificação tá então esse curso ele é voltado para você que quer conhecer mais sobre as fases de, de projeto né? a fase de projeto mais específica que é a fase de projeto executivo tá bom é, independente de qual for a sua área de atuação seja ela do no setor público no setor privado ou no setor empresarial nós vamos ver mais para frente o que são esses setores bom mas antes de entrar propriamente dito, eu queria me apresentar para quem não me conhece, né, meu nome é Luciana Paixão, eu sou arquiteta, estou no, no ramo da construção civil desde 97, quando eu me formei no curso técnico de edificações, foi lá que tudo começou, me tornei professora pura obra da vida, comecei, quem conhece a minha história ah, já deve ter lido e eu que eu comecei ajudando os alunos, aos colegas de classe, depois transferi isso para outros meios, e enfim, hoje me tornei escritora, blogueira, e ainda acabei de ganhar um prêmio de influenciadora digital. Né? Para mim é uma coisa assim, totalmente isso. Foi surpreendente, porque nunca imaginei que esse meu trabalho né todo esse trabalho que a gente faz aqui fosse até essas últimas consequências que foi né e nós não ganhamos somente um prêmio ganhamos dois né? através do voto técnico e do voto popular foram dois júris né? então bastante gente que, que, que me conhece né que votou e o júri técnico também né? então foi uma coisa que me deixou muito feliz Bom, é, nesse slide aqui eu vou falar um pouquinho o que nós vamos aprender no curso full, no curso completo de projeto executivo, tá bom? Então, o curso de projeto executivo, ele tem seis módulos. O módulo 1 um é a introdução e conselhos básicos sobre curso e carreira de arquitetura. É uma pincelada que eu dou sobre... Isso o curso e a carreira em si, né, até chegar realmente nos finalmente do profissional completo, né, que eu mencionei no início do curso. E para não cair direto no projeto executivo, que eu acho que ficaria muito, muito seco, eu, eu procurei falar também sobre as outras fases do projeto. Tá? Que são o estudo preliminar e o, e o projeto legal. Como a gente não vai é, debulhar esses, esses estudos preliminares e o projeto legal de uma forma mais profunda, ele coube no único, no único módulo, que vai ser o módulo 2. O módulo 3, vamos falar sobre o anteprojeto, tá? O que é o um anteprojeto? Vamos conceitualizar a mesma coisa que o módulo 2, tá bom? E o módulo 4, o, um projeto legal mais diferenciado para quem vai de desenvolver projetos executivos em condomínios verticais, que são os apartamentos, né? A nova lei e tudo que abrange a execução de projetos executivos de interiores para quem quer trabalhar com reformas de apartamento, né? O módulo 5, que nós vamos entrar, propriamente dito, no projeto executivo, onde tem um monte de conceito um monte de coisas que nós vamos aprender, tá? Incluindo o caderno de, de desenhos. E para finalizar, nós vamos é, ensinar um pouco para você sobre o que você precisa saber antes de dar início às obras em um apartamento, tá bom? Então, vamos para o próximo slide. Bom, nesse módulo 1, que é o conceito básico sobre o curso de arquitetura, você vê quanta coisa né, que eu pontuei, o qual eu tenho com a certeza assim, que você não ouviu falar na faculdade, no estágio, que algum colega arquiteto tenha falado, são assuntos assim... Que você pega um pouco ali, um pouco lá, e eu resolvi, né? É, como é que eu posso falar? Como é que eu posso dizer? Resolvi reunir todo esse conceito, todo esse conteúdo nesse módulo 1, que é um módulo extenso, porém, quem tem interesse por esses assuntos, a gente vai abordá-lo com mais é, profundidade no curso completo tá nesse nessa aula introdutória, eu vou apresentar o curso de projeto executivo e vou dar umas mais dicas para quem está querendo ingressar na área de reformas de projetos de apartamento a nova lei tudo isso que você já deve ter escutado por aí que mudou tá bom então módulo 2 né é, eu vou falar um pouquinho sobre o estudo preliminar o que você aprendeu na faculdade o que você não vai aprender na faculdade módulo 3 vou mostrar como se faz um monte de projeto de apartamento para projetos de decoração de interiores no módulo 4 eu coloquei projeto legal para fazer uma correlação em relação à nova norma tá porque nós não usa porque nos prédios né a gente precisa passar por essa parte é, legal também o módulo 5 tudo que será abordado no projeto executivos e mais coisas. E o que você precisa saber antes de dar início às obras, tá? Que esse vai ser o nosso assunto uh, principal nessa aula experimental de apresentação, tá bom? Então nós vamos falar sobre o que você precisa saber antes de dar início às obras de reforma de um apartamento. Resumindo, então, a nossa aula palestra é sobre os conceitos básicos, sobre a carreira e curso de arquitetura, a apresentação do curso dos projetos executivos em si e o que você precisa saber antes de dar início às obras do projeto executivo, tá? Em condomínios verticais, apartamentos. Bom, então, eu selecionei alguns assuntos para a gente conversar, para a gente não cair, pá, direto... No módulo 6, que é o que nós vamos abordar nesse vídeo, tá bom? Então, bom, você que está na faculdade, você que está passando pela faculdade, que terminou a faculdade, é, já deve imaginar, né? Que tem coisas que a gente aprende, né? E, sim, a gente aprende com mais profundidade na faculdade e coisas que nós vamos aprender depois dela. Então, o que, que você aprendeu efetivamente na faculdade? Você aprendeu a, a, a elaborar desenhos técnicos, desenho arquitetônico, desenho de expressão, desenho à mão livre, né? perspectivas 3D, todos aqueles tipos de perspectiva, ah, história, muita teoria, história da arte, história de arquitetura, conceitos básicos de design conceitos básicos de instalação prediais conceitos básicos de conforto térmico e acústico, conceitos básicos de luminotecnia, conceitos básicos de cálculo estrutural e algumas ferramentas e programas para arquitetos tá entre outros tá então o foco da, da faculdade de arquitetura são esses assuntos tá bom pode ter outros mais mas os principais são esses. Então, tudo que eu falei textualmente está aqui, né? O desenho técnico, o desenho de expressão e observação, o desenho à mão livre, as perspectivas, né? Muitas, é, é, não tem tanto cálculo assim, mas tem alguns cálculos, então tem as leituras, você vai ler bastante, tem teoria de tudo quanto é coisa, Estudos de caso, você vai fazer muitos estudos de caso, muito, muito, muito, né? É, você vai viajar, você vai viajar, você vai fazer alguns passeios, sim, umas visitas técnicas, uh, levantamento de campo e mais algumas outras coisinhas. Então, o que você aprende na faculdade é isso, né? Fazer análise de projeto, né? Circulação vertical, circulação horizontal, fluxo, simetria, então você aprende toda a teoria, toda a bagagem para você é, começar a desenvolver a sua capacidade projetual, para você criar é, a, a, as primeiras ferramentas para você conseguir fazer o seu projeto, tá? bom então na faculdade é, quando a gente começa lá no, no segundo ano, acredito eu, você já começa a ouvir um pouco mais sobre projeto do que no primeiro ano, tá? Nem todas faculdades são iguais, não posso afirmar, porque eu não, não, não estou em todos os lugares ao mesmo tempo e não tenho como saber. Mas, ah, independente do ano que você estiver, você já deve ter ouvido falar nas fases de projeto. Né? Na faculdade a gente sabe que nós temos assim, as quatro primeiras fases. Projeto preliminar, que é a primeira fase. Né? É, o, é, o, é o primeiro passo né, onde a gente apresenta o conceito, o programa de necessidades e as soluções construtivas adotadas no projeto. Né? É um desenho simples, é um desenho conceitual, conceitual e, e logo após ele, vem uma outra fase de projeto, porque os, os desenhos, eles são construídos de acordo com a sua fase, né? Então, o estudo preliminar é aquele primeiro contato que você tem com o cliente. Você faz a, aquela entrevista, você descobre sobre as, as necessidades que ele tem para aquela, aquela reforma, para aquela obra que você, que você for... Construir. Então, é uma fase inicial. Depois que você já fecha o projeto, você entra numa fase mais desenvolvida, digamos assim, que é o anteprojeto, né? Que ela vem na fase posterior do estudo, e nelas são apresentados maiores definições e soluções de técnica que você escolheu para o seu projeto. Assim como também a, a, a, a função estética adotada né? e os desenhos em si também ficam mais destrinchados. Então, a gente tem plantas, cortes, elevações, né? Podendo até ter algumas volumetrias e maquetes, tá? A maquete, ela sempre vai fazer parte da vida do arquiteto, é muito importante, tá? Mesmo que você, assim, na, na faculdade, às vezes, no estudo preliminar, o professor já vai... Te colocando para fazer maquete, né? Maquete de terreno. Por quê? Porque a maquete vai te ajudar a pensar, a entender melhor a, a, a sua obra, né? Quando eu falo obra, não é a obra da construção, mas a obra do conjunto que você está criando. Tá? Depois vem uma outra fase, a terceira fase, que é a fase do projeto legal. O projeto de aprovação, né? Que a gente fala que são os projetos de arquitetura. Ops, projetos de prefeitura. Eu vou pegar o meu livro para vocês para mostrar para vocês que essa é uma fase assim, é, muito profissional. É, um livro, é um, uma fase para quem já está trabalhando como arquiteto de edificações. Né? Nós temos o arquiteto de interiores e o arquiteto de edificações. Então, quando o, você se forma, você ah, vai abrir o seu escritório ou você vai trabalhar para outros arquitetos mais experientes, em construtoras né? que desenvolvem projetos para a cidade, é, você tem que ter conhecimento nessa fase de, de projeto, porque ela é muito importante, pois ela é a fase legal, ela é a fase da lei, né? A gente não pode sair construindo a torta direito do jeito que a gente quer. Não, nós temos que seguir algumas regras, alguns parâmetros. Vou, vou, vou pegar meu livro para vocês verem, peraí. Bom, então tá aqui, ó. Essa, essa é a terceira fase do projeto legal. Tá? É aqui que você vai aprender, ó, tudinho como desenvolver um projeto completo para aprovação em prefeitura. Tá bom? Ah, Luciana, mas cada prefeitura é de um jeito, lógico. Cada, cada prefeitura tem, um, o seu, tem o seu código de obras, né? Então, tem a, o seu estatuto de lei, então... O que faz o livro? O livro ele vai mostrar para você os cami o caminho das pedras, o conhecimento básico, o mínimo que você tem que saber para desenvolver os desenhos, as plantas, né? O que é de específico de cada prefeitura, você vai buscar no site deles, no, no, no manual técnico que cada prefeitura fornece. Eu explico tudinho aqui no livro, tá bom? E o projeto executivo? O projeto executivo, ele é a, a, a finalização de todos os itens, de todas as disciplinas que envolve um projeto. Né? É o projeto que vai para a obra. O projeto de, de aprovação ou legal vai para a prefeitura. O estudo preliminar é um projeto seu com o seu cliente. O anteprojeto é a preparação para essas demais fases, que é o legal e o executivo. Então, um projeto, ele tem várias fases, vários desenhos. E cada desenho tem um nível de aprofundamento que tem a ver com a escala e a quantidade de informações que ela exige, tá? Então, o projeto executivo, ele é importante porque sem o projeto executivo não há obra. Eu falo que sem um projeto legal não há obra, não há, porque você tem que aprovar a, a, o seu projeto na prefeitura para ter o alvará em mãos e poder montar seu barracão e dar início às aulas, às aulas, às obras em campo. O projeto executivo é a mesma coisa, só que não para você ter autorização para construir, mas para você poder conseguir construir, porque o projeto é seu. Né? Infelizmente o outro não tem o poder de ler a sua mente Então já que o projeto é seu Você tem que desmiuçar né? Através de desenhos Tudo, tudo que vai ser construído É o projeto que você apresenta para o construtor Para aquele que vai construir E os parceiros né? Para todos os, é, todos os outros profissionais Que também estão envolvidos na fase da construção, tá bom? Então ele é muito importante, todas as fases de projetos são importantes, tá? E o projeto executivo é o mais trabalhoso, nós vamos ver, eu e confio.